cooperar, atuar junto com outros para o um mesmo fim, economia solidária, conjunto de atividades econômicas organizadas em autogestão, sustentabilidade, modelo que leva em conta a preservação da natureza. Na Feicope, não faltaram iniciativas sustentáveis para movimentar a produção e o consumo de Santa Maria e região dos dias 15 a 17 de julho. A pela é realmente isso, ela é, essa, ela é essa grande celebração da economia solidária, realizada pelo projeto Esperança com a Esperança. É uma feira que é reconhecida internacionalmente e ela realmente vem para, em 2022, poder coroar todo o trabalho que está sendo realizado no projeto, com o apoio da Universidade Federal de Santa Maria e também com, com a inspiração né, que a Irmã Lourdes nos traz nesse momento. No espaço da UFSM troca e doação de livros, exposição de fotografias de pássaros, mostra de morfologia, palco aberto para apresentações artísticas e oficina de carimbos e pigmentos naturais, além de projetos que envolvem artesanatos. A Feira Internacional do Cooperativismo está em sua 28ª edição e reúne diversas atividades culturais, informação sobre economia solidária e práticas de comércio justo e consumo ético e sustentável vinculada ao Fórum Social Mundial, aborda temáticas como agroecologia, educação alimentar e reforma agrária. Criada em 1994, a FEICOP conta com a participação do UFSM desde a primeira edição. Chaveiros, bolsas e niquileiras de lona e objetos de decoração fazem parte dos produtos vendidos pelo Recicle Arte, projeto que é vinculado ao UFSM nas ruas. Era junto com a pastoral da criança. E nós precisávamos de, de renda para as mulheres. Aí nós comecei a vir na feira de, de economia e vender. A gente vendia, fazia uma caixinha de leite, alguma coisa assim. Caixinha de leite, que eu quero dizer, é uma. Uh, cobria, fazia um artesanato e vinha para feira, vendia para arrecadar o dinheiro. E como era pouco dinheiro que nós tínhamos, a gente começou a trocar todo o material que a gente comprava por uh, material descartado, ou de fábrica ou da casa das pessoas. A Feicop também contou com a presença da Feira Feito por Mulheres, iniciativa de estudantes da UFSM que buscam a valorização do empreendedorismo feminino. Aí eu faço artes, eu trago aqui colagens, fotografias, pinturas, desenhos, cerâmica. E na FCM eu faço artes visuais, então é difícil desvincular um do outro. Aí eu gosto muito da Feicópia, é um espaço muito grande, que a gente conhece muita gente, troca muito uma ideia, assim, conhece muitos outros artistas e cria novas perspectivas assim, sabe, sobre a arte e sobre tudo. Assim. A Feicópia acontece tradicionalmente no Centro de Referência em Economia Solidária Dom Ivo Lorcheister que fica no final da Avenida Medianeira.